Muito boa noite a todos, nossa primeira live do, do ano, acabamos passando um pouquinho das 8 horas, são oito e dois aqui no, no meu relógio, é uma alegria poder né, ter esse tempo hoje conversando com meu amigo Julinho Barbosa, lá da Itália, daqui a pouco nós vamos introduzi-lo, estou anunciando ele como da Itália, mas é um brasileiro que vive lá, vamos ter uma live sem né, necessidade de, de tradução, eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado. Antes de mais nada, já que é a nossa primeira live do ano, né, acho que ainda está em tempo, pensando no ano todo, de desejar a cada um de vocês, um não apenas um feliz, mas um, um abençoado é, é, 2021, né. Não sabemos exatamente como vai ser o desenho de todo o ano, ainda temos aí um não só um resquício do comportamento de 2020 necessário, mas essa falta de previsão, né? Mas, independente de como as coisas se assentem ou não, eu e você, que servimos ao Senhor Jesus, podemos andar e caminhar debaixo de uma certeza e uma convicção de que as promessas do Senhor sobre nossas vidas são fiéis e verdadeiras, e nós podemos recorrer a Ele, que podemos experimentar da parte dEle, por meio das nossas orações, não só... Deus mudando as circunstâncias, muitas vezes, né, Deus muda as circunstâncias por causa das nossas orações e há outros momentos que ele nos muda em meio às circunstâncias. Então, desejo que seja, de fato, um tempo de crescimento espiritual, de enriquecimento, né, a sua vida, é... Em 2020, acredito que no balanço de tantos desafios, de perdas até de gente próxima, querida, é, nós conseguimos enxergar vários cenários onde foi possível também tirar lucro, para mim, principalmente na vida com Deus, no relacionamento, no tempo né, de, de, de estudo da palavra. Então, a minha oração é que cada um de vocês siga firme e forte, resiliente, não apenas segurando a onda nas dificuldades, mas aproveitando esse tempo para crescer em Deus. Bom, é, antes de chamar Julinho Barbosa, meu amigo, é, já faz quase 18 anos que eu conheço Julinho, desde a minha primeira ida à Itália, ele já era parte né, da, da, da equipe de, de serviço, de trabalho na igreja onde estaria servindo. E a gente tem caminhado cada vez mais próximo, servindo a igreja lá. Ele, quando né, vem ao Brasil, sempre nos atende, atende as nossas igrejas, tem sido bênção nas nossas vidas. E a nossa conversa hoje, né, ela vai envolver muito mais a perspectiva de serviço do que só adoração. Nós anunciamos aí o tema de adoração e serviço, mas, na verdade, né, Julinho tem uma perspectiva muito interessante sobre como, por meio do serviço, nós podemos ter esse coração de adoração. Né? Julinho também é um músico é, é, é fantástico, é compositor, canta, toca, né? é alguém que a gente ama nessa qualidade, mas a nossa conversa não vai ficar limitada só ao terreno da música. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu queria chamar, então, trazer aí para a tela meu amigo Julinho Barbosa. Grande Julinho, Olá. seja bem-vindo. Obrigado, Luciano, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu, eu amo você, amo a tua casa, você sabe, e eu estou sempre muito honrado de estar caminhando contigo, de aprender contigo há muitos anos. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, eu te convidei não apenas porque né, é amigo, mas justamente por ser um amigo, eu sei o que você tem a repartir, eu sei o que você tem né, a oferecer, e eu tenho certeza que isso vai ser bênção para o nosso povo hoje. Quero inclusive pedir ao pessoal que está nos assistindo né, que compartilhe o link aí com outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa é, abençoada. Quero te fazer um pedido já, Julinho. Você não precisa fazer já, mas o pedido okay. já fica escrito desde o início da live. Se até o final você é, já me faz a promessa de nem que for uns minutinhos, só um refrão tentar pegar um violão e voz aí, cantar alguma coisa em italiano para nós no fim. Tá na mão. Ok. É, além dessa coisa que a gente tem de amar a música, a adoração ao senhor é, o brasileiro de uma forma geral tem esse carinho com a música italiana você pode até dar uma ameaça de uma palhinha, mas nós queremos deixar essa coisa boa o fim então se... você quer boa. fazer alguma coisa já? Lá tua graça me aprovado E o teu amor me conquistou A tua palavra me sossegue, Me ilumina imensamente E eu não me perderá Pedacinho de uma música que eu lancei ano passado, se chama O Sono del Me Amato, Ele Me Amato é Mio, mas no final eu faço ela toda. Maravilha. É, Julinho, me conta rapidinho, esse não é o foco da nossa conversa, mas eu acho extraordinária a sua história, a maneira como Deus te pegou aí na Itália e não aqui no Brasil, né? Como você é. teve seu encontro com Cristo. Como é que você foi parar aí, meu amigo? Cara, eu. eu, eu... É uma coisa incrível, mas eu nunca tive contato com uma, uma igreja na minha vida. Toda a minha vida no Brasil, eu nunca tive contato, eu nunca conheci nenhum crente. E você pensa, eu era tão ignorante nesse argumento que eu não sabia da existência da música gospel. Não sabia da existência. no Brasil... Mesmo toquei... sendo um músico, você não tinha noção disso. Não, eu tocava com eu toquei com muita gente no Brasil, abri show de todo mundo, toquei desde Nana Caymmi a sei lá Ana Carolina Emerson Nogueira vi muita coisa assim a gente fez muita bagunça e eu lembro quando nós fomos para o Rio de Janeiro logo em agora não lembro bem os anos mas deve ter sido 92 91 e a gente estava num projeto que chamava Zing Pernazul e na época tava o Leone no meio o pessoal da Sony Music e tal e na época eu lembro que tinha um apartamento e tinha essa galerinha que, que tentava a sua sorte no Rio tava o Lenine o Emerson, aí eu tava no meio também e tal, e praticamente depois de, naquela época, eu, infelizmente, eu era eu, eu era muito ligado no mundo das drogas e esse tipo de coisa, então, é, quando a gente tinha acabado de combinar um contrato com a Sony Music, eu lembro, tinha um saxofonista italiano no nosso grupo, de Giuseppe Randizzi, super saxofonista, ele tocava com o Johnny Alf, com o pessoal da da, da Big, da, da Bossa Nova, Emílio Santiago, não sei o quê. E eu lembro que naquela noite eu saí para comemorar com o Bep, e a gente tinha comprado cocaína e esse tipo de coisa. E é, eu deixei o Bepe às três da manhã, mais ou menos. E no dia seguinte, o próprio Emerson Nogueira me liga dizendo que o Bep foi encontrado morto. Né? E naquele, naquele momento, a Beppe foi um baque tremendo, só que eu fui o último a estar com ele. E, na época, um, um meu amigo, que era, era policial federal, ele falou, olha, cara, vai ficar difícil explicar essa história. E eu já tinha morado na Itália dois anos antes desse, desse fato. E aí ele perguntou, você ainda tem contato na Itália? Eu falei, tenho, conheço todo mundo. e tal. Ele falou, cara, some. Então, isso era quinta-feira. Na sexta-feira, eu peguei um avião e, e vim para Itália. Aí, logo depois disso uns amigos da Interpol me encontraram aqui na Itália, eles foram muito legais <risos> comigo, batemos um papo, né? Rolou um clima bem legal, assim, entre eu e a Interpol, mas eles sabiam que eu não tinha nada a ver com, com a história, mas eles precisavam que eu explicasse para eles a dinâmica da situação, então eu fui inocentado tudo mais, e a esse ponto eu comecei a tocar na Itália, entrei no giro italiano de música, comecei a tocar nas grandes casas de espetáculo aqui de Milão, Viajei a Itália inteira, viajei a Europa, entrei no giro dos cassinos, que é um giro bem legal, assim, em matéria de grana, né? Uhum. Até que eu me conv... eu conheci uma menina. Deus, comigo, podia usar duas coisas, né? Ou ele usava droga ou usava a mulher. Deus não usa droga, então... Eu conheci uma... uma Eu tava tocando num, num, num teatro e eu lembro que, de repente, eu olhei para o baterista, que era um baterista de Milão, meu amigo, e eu falei, cara, Deus existe. Ele falou, porque a filha acabou de entrar. E, e, e, e eu fiquei louco com essa moça, e eu cheguei para conversar com ela e tal. E ela falou, olha, eu comecei a chamar ela para sair comigo, não sei o que e tal, e ela falou, olha, de repente, domingo, depois da igreja, tem um grupo de jovens que sai, sempre assim, você pode vir com a gente e tal. E quando ela falou a palavra igreja, eu falei, não acredito que essa mulher toda é crente. E eu fiquei muito decepcionado com aquilo, né? mas, mas aí eu de pensei Deus. eu pensei uma mulher dessa eu ia buscar ela ter no inferno né imagina na igreja então eu fui na verdade ela não tava eu voltei outra semana ela não tava eu voltei eu fiquei eu fui um eu fui cinco domingos na igreja atrás dessa menina ela nunca tava até que eu perguntei Cadê essa menina né Cadê a menina tal e, e ela era de São Paulo né a igreja italiana chamada Ministério sábado na época né e era bem pequenininha, tinha 30 pessoas, mais ou menos, e, e, e alguém me falou, olha, essa menina era turista, ela estava aqui na Itália de férias, e ela já voltou para o Brasil há mais de um mês, e eu indo domingo todo domingo procurando a menina. Nesse momento, eu entendi o um senso de humor de Deus, né? porque eu imaginei Deus rolando no trono dele de rir da minha cara. Eu também usou... sabia. Entendeu? Eu acho Deus maravilhoso. Ele usou essa isca, e eu vim para a igreja, e... porém, naquele tempo... Todo domingo eu já frequentando, assim, atrás da menina, mas eu era muito tímido, eu não tinha coragem de levantar no meio de todo mundo e ir embora. Então eu ficava. E aí é, eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, olha, se você existe mesmo, se você é Deus mesmo, eu quero mudar minha vida, eu quero transformar, eu não quero mais, eu não queria mais mexer com música, eu estava desiludindo da vida musical, esse negócio de tocar, teatro, aí no final das contas eu lembro uma vez eu fiz um, um estádio tinha tipo 70 mil pessoas, e eu depois, é, nesse dia, eu estava tão louco. E nessa época que eu tinha me cruzado até com o Tales uma vez, quando ele cantava ainda com, com, o, com o J Quest, nós tocamos juntos duas vezes. Então, para você ter uma ideia, é, é, o negócio era tão louco que... Eu, eu falei com o Tales isso, eu não lembro de você, ele falou também, não lembro de você. E a gente ficou no mesmo camarim duas vezes, né? para você ter uma ideia. E nesse dia eu tava tão louco que eu desmaiei no banheiro e acordei assim quatro horas da manhã e o estádio já tava fechado, eu, eu, a minha guitarra tava em cima do palco, tava chovendo, o pessoal foi todo mundo embora, me largaram lá e eu lembro de eu voltando para casa embaixo da chuva com a minha guitarra embaixo da chuva na, na, no case dela pensando quanto às vezes assim é, a toda aquela luz todo aquele público tudo aquilo era tão falso e, na verdade eu era um cara muito sozinho né e, e Deus transformou foi isso na minha vida né Ele Deus me deu uma, uma uma família cristã gigantesca e eu lembro logo quando eu me converti que uma das palavras que Deus me deu é nunca tenha eu nunca mais voltei para o Brasil nunca por muitos anos eu, eu, eu comecei eu acho que eu comecei a ministrar no Brasil não tem nem três anos né Luciano primeira a primeira vez que eu vim ao Brasil para ministrar acho que a primeira vez foi três anos atrás e são 30 anos que eu tô aqui na Itália né uhum. então assim é... eu, eu, eu eu nunca mais pensei em voltar para o Brasil e Deus me deu essa palavra dizendo olha não sinta nem saudade do Brasil porque eu, eu vou te eu vou te colocar no, numa numa situação na Itália que aonde é você colocar o pé em qualquer cidade em qualquer buraco desse país você vai ter uma família honrada em te receber. E é impressionante como hoje é assim, eu me sinto amado nesse país, a Itália me abraçou, e eu tenho família para todo lado, é muito gostoso assim viver aqui. É, já testemunhei isso, viajando com você por aí. Então, eu me sinto realmente amado hoje, assim, não só por Deus, mas pela Itália, e, e a, minha, a minha vontade hoje de começar a compartilhar com o Brasil o que Deus fez com a gente aqui, é, é, não é nem não é nem como para mim não é uma vontade de alargar o ministério porque eu, eu não, sinceramente não, não sinto a necessidade disso eu tenho tudo que eu preciso aqui mas eu acho que o que Deus me ensinou nesses anos é bom ser compartilhado para até para ajudar né muitos ministros a se encontrarem na estrada do ministério é, eu, eu, eu vivi a música nos, nos, em todos os, os seus aspectos né eu toquei em todo tipo de situação, em todo tipo você de tá, lugar. Você está convertido já há quanto tempo, Juninho? Mais 20, 20 anos, né? 20, 22 anos, é. é eu tenho exatamente. 20 anos de foi, ministério e 22 anos. para fazer todo. que eu te conheci. Okay. Pois é, quando eu fui em Irati na primeira vez, é, a Lícia nem era nascida ainda, o, o Israel era pequenininho, né? Era bem pequeno. Nós nos conhecemos em Assis, né? Lembra? Estava oficina G3, Sim. a Nela, Vanoni, você e eu... Agosto, né? agosto de 2003. Pois é, pois é. Aí eu já essa tinha minha, essa contar. aí da minha, minha aí tem uma história, vale uma outra live só para eu contar essa, Conta essa no meio. Não, não, é, é um negócio longo. A gente estava assim vivendo um momento bem delicado. Vou tentar resumir aqui, né? Tínhamos é, deixado a igreja em Guarapuava, onde eu ajudei a pastorear por nove anos, para implantar a igreja em Irati. E eu saí assim debaixo de um desafio doido de fé. Né? fui sem salário, sem sustento, debaixo de uma palavra de Deus dizendo eu quero que você passe a depender de mim de uma forma nova, eu levei várias famílias, eu lembro que na época a gente vendeu tudo que tinha, casa, carro, para investir no, no, no projeto, baixamos o padrão de vida assim, como nunca tinha, tinha feito, e a gente já tava um ano sem férias, quando chegou a, a hora de ir para Iratia, eu falei, Kelly, eu sei que nós já estamos um ano sem férias, mas... Nós começamos um grupo, o grupinho está ali crescendo, todo mundo esperando nossa mudança. Se a gente sair de férias agora, é um balde d'água fria. Eu lembro, que falei para ela: você aguenta mais um ano? Ela falou: não, aguento, né? é, é, é tranquilo. E, a princípio, é, é, quando nós mudamos, ainda tinha um, um detalhe a mais, que eram as crianças pequenas, que demandava bastante dela. Mas eu tive que começar a viajar toda semana, até porque era a única forma da gente trazer recurso para suprir aquela família e para injetar na igreja. Né? e comecei a, a viajar cada vez mais, na minha ausência, que ele tinha que assumir bastante coisa em relação à igreja, e logo nós mudamos, é, quando ela foi visitar uma escola para ver onde nossos filhos iriam estudar, como ela sempre trabalhou como psicopedagoga, né, o pessoal de Guarapuava já tinha ligado para Irati, recomendando, e a mulher queria todo o curso que ela trabalhasse, ela, eu lembro que ela falou, nós íamos para nos dedicar ao ministério, mas ela ficou pelo menos nesse primeiro ano Pode ser uma maneira da gente ir se inserindo na sociedade, além de que nós vamos ter bolsa da escola dos filhos se eu estiver trabalhando, um pouquinho entrando, em vez de só, nós decidimos que seria bom. Mas quando chegou a metade do ano, eu, eu lembro que aquele um dia entra no, no, no meu escritório, na salinha pequenininha, tinha um sofazinho e a, a, a mesinha onde eu trabalhava ali. E ela entra... E ela falou assim: precisamos conversar. E se precisamos conversar, eu já sabia. Tipo assim, me dê atenção, olha para mim. Então, parei o que estava fazendo. E ela falou assim para mim: olha, eu sei que eu disse para você que aguentava mais um ano. Mas quando falei isso, não sabia que ia estar tá aqui trabalhando, não sabia o tanto que você ia estar tá viajando para eu lidar com as crianças sozinha. E nem o tanto né, que eu teria que correr com a igreja. Ela falou assim: a verdade é que eu preciso de férias, eu não estou aguentando mais. Cara, a Kelly você conhece que ela não reclama de nada nunca. Se ela desabafar Sim. algo nesse nível, é porque assim está muito sério. E naquela hora, dentro de mim, eu comecei a dizer, Deus, socorro, né? eu preciso honrar essa mulher, essa louca que me acompanha em tudo, que está no momento de necessidade. Eu lembro que ela falou para mim, ela falou, o duro, que além de não ter dinheiro para nada, é, é, a gente não consegue tempo nem nessa sua a, agenda para poder ter um descanso. Né? Enquanto ela falava isso, eu estou ali, clamando socorro a Deus para saber o que falar, e enquanto falava, entrou uma sinalização de um e-mail. Na época a gente tinha uns, uns negócios que hoje é brega pra caramba, mas na época era o auge da tecnologia. Né? Eu usava um tal de encred e-mail, e entrava um mordomo carregando a bandeja e dizia: que você recebeu um o e-mail. Apesar de estar sem som, eu vi o, o, o camarada andando na tela do computador, e tudo que minha mente dizia é: não dizia o óleo da sua mulher, mas atenção, dentro de mim o Espírito, é? Santo, o Espírito Santo falava assim: abre o e-mail. Né? eu dizia, cara, minha mulher tá desabafando, eu não posso virar aqui, eu com muito jeitinho cliquei e abri, quando abri era a Roselen, né? a, a pastora que fundou o ministério aí, acompanha todos vocês, Isso. ela esteve conosco em Guarapuava, acho que foi em 95, eu já tinha conhecido ela em 94, ela foi em 95, ela e eu estávamos acho que noivos, namorando ou noivos e ela falou assim, ó, eu tô com 75% da igreja aqui, porque era ela e mais duas pessoas, a igreja na época só tinha quatro, né, ela falou, 25%, que é um, do, um deles, não pôde vir. E ela olhou para mim e falou assim, mas escreva o que eu estou te dizendo, um dia nós vamos crescer como igreja e vamos te levar para ministrar na Europa. Ela já ouvia minhas mensagens na época. Sim. E, mas depois, cara, ela mudou de lugar, nós perdemos contato, fazia oito anos que não via a Roseli, não sabia dela. E a hora que eu abri o e-mail, era a, a, a Roseli fazendo contato, dizendo, olha... Se você tiver 15 dias para nos atender em agosto, que foi essa ocasião, né? Uhum. Ela falou, eu ficaria muito feliz. Ela falou assim, mas a, a exigência é que você traga a Kelly junto, porque nós queremos botar vocês num belíssimo hotel. Ainda lembro da frase do belíssimo hotel. É. Eu fiquei segurando o riso, virei para minha esposa e falei, tá bom, amor. Vamos. Vamos para a Europa. Um dia de férias, então. Ela me olhou, tipo assim, foi tão rápido. Falei, onde você quer ir? Para a Europa? A gente, ainda me lembra a cara dela, dizia, não tira com a minha cara. Eu estou abrindo meu coração com você. Eu falei, não estou te entendendo. Você vem pedir uma solução, eu te ofereço a solução, você ficar bravo. Eu falei, quando você quer ir na Europa? Vamos para a Itália? A Itália eu sabia que era o lugar que ela mais queria conhecer, né? Eu falei, está decidido, vamos tirar uns 15 dias. E ela me olhava e dizia: Não tira com a minha cara, eu dizia, vem cá. Eu falei, olha, o e-mail entrou aqui enquanto eu estava orando e pedindo ajuda né? E eu lembro que ela falou, tá esperando o que para responder? Porque a gente não tinha essas comunicações instantâneas, na né? época, acho que era um ICQ, sei lá o, o, o que que tinha. Ela falou, tá esperando o que para responder? Porque ela dizia, se você estiver online, me responda o mais rápido possível. Eu falei, Kelly, eu preciso ver minha agenda, pode ser que eu tenha compromisso. Eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, remaneja. Aí eu liguei para um dos pastores, porque eram dois fins de semana, né? E o eu... A hora que eu liguei, eu falei, amigão, tudo de pé. Ele falou, então, cara, estava sem graça de ligar, nós tivemos um problema, vamos ter que adiar. Eu falei, sério, ainda deu uma bronca no, no cara, brincando assim, aquele me olhando, tipo, não faz isso, vai que ele resolve fazer. <risos> Aí liguei para o outro, falei, tá tudo de pé. Ele falou, de pé, tá, não, não anunciamos nada, né, porque o, o fim de semana não requer tanta coisa tal. Tá? Eu falei, então, tá bom. Ele falou, tá bom o quê? Eu falei, não, está tudo certo. Ele falou, mas você ligou só para saber se está certo? Eu falei, só, eu não queria voltar atrás. né? Eu sempre falei é, é, para os meus filhos, o que jura e com dano seu, não muda. Hoje, para você saber, minha mulher e minha filha foram ver minha neta. Pela última vez lá em São Paulo, que a Kelly foi buscar a mãe, e todo mundo queria que eu fosse junto, mas a gente ia fazer essa live semana passada, eu adiei com você, falei que era hoje, falei, olha, estou preso no que eu falei, não volto atrás, a gente não, não tinha anunciado ainda. Mas assim, eu, eu naquela, né, falei, não, não vou pedir nada. O cara falou, pastor, o senhor tá precisando disso? Quer mexer a dar? Ele, ele insistiu tanto que ficou constrangedor eu não falar. Falei, não, eu recebi um convite para ir com a minha esposa, né, para Itália, a única janela, ele, pelo amor de Deus, tá desmarcado e tal. Cara, Kelly olhou a gente, ó, já deixei longa a história. Kelly olhou para mim e falou assim, nós não temos nem dinheiro para viajar. Né? E ela pensou, não sei se ela falou, sobre as malas, né? e nem mala. E, cara, a partir daquele dia, eu ia pregar nos lugares, as pessoas me davam oferta em dólar. Né? Pessoas procuravam dizer: ó, Isso aqui é para uma viagem, sua esposa vai fazer. Isso aqui é para uma viagem, sua esposa vai fazer. Ela foi no outro evento, a pessoa deu um jogo de mal... Cara, foi uma coisa para nós assim: Deus mostrando mesmo que Ele honra os que o honram, tudo que a gente ser. tinha feito por Ele. E para nós foi não só as sérias da vida, né? mas. A oportunidade de ministrar, criar um link, então, assim, desde então, a gente entendeu, né, que Itália faria parte das nossas idas para sempre, que aquilo não era só um contato com pessoas, mas com um propósito. Julinho, é, eu sei que você tem aproveitado bastante aí distância a distância, nossa escola online, sim. né, e apesar de ter um bom ensino aí na sua estrutura de igreja que vocês têm, uma igreja muito saudável, muito rica, muito forte, é, eu quero aproveitar, pedir para você falar aí uns, uns dois minutinhos sobre o que, que tem sido para você poder aproveitar da escola, porque eu quero recomendar ao pessoal, início de ano, é hora do, do pessoal tomar algumas decisões, Isso. a gente tem aqui uma assinatura de todos os nossos cursos, é muito baratinho por mês e disponibiliza muito material, para quem está assistindo já apareceu um QR Code na tela aí, ou você pode acessar escola.orvalho.com, né, eu, eu não conheço, além dos cursos que a gente oferece também de graça, eu não conheço é, é, é, materiais ou cursos é, é, é, que trabalhem com, com esse preço, a nossa visão é deixar bem acessível, abençoar mesmo o mesmo pessoal, então vou pedir para você falar rapidinho, depois nós vamos no seu assunto que eu estou ansioso. Ok. Bem, é, eu, eu, eu costumo brincar né, que, se por um acaso, Luciano, eu sei que ele operou, eu falo em terceira pessoa, agora que eu estou falando mais com, com quem está ouvindo, é, eu, eu até brinco, quando o Luciano operou o joelho, eu falei, cara, se você não puder pregar, você me fala a pregação que você quer que eu pregue, eu vou lá e repito exatamente as suas palavras, porque eu, eu memorizo, eu não, eu não estudo as pregações do Luciano, eu memorizo as pregações dele. E uma característica incrível da, da escola, eu, eu particularmente estudei já o tabernáculo duas vezes na Orvalho. Eu amo muito o argumento do é, tabernáculo. É um curso que eu amo também, e, e, e às vezes o pessoal não tem noção da, da riqueza. Que, ah, o tabernáculo, que é que é maravilhoso, que isso, é maravilhoso. que isso me interessa, mas na verdade a gente fala de toda a tipologia, aplicando a vida cristã e a vida da igreja, né? Exatamente, então. Você tem uma visão clara do que você vive hoje desde o momento em que você é, é, entra na, na, na igreja hoje, fazendo uma comparação entre a, entre a casa de Deus naquele momento e hoje. É, é, é, é, o que mais me, me, me, me toca nisso é, é, a, é a, a capacidade do Luciano e dos professores, dos outros que eu ouvi também, é, não de, de, de expor um argumento com, com, com dificuldade, para tipo assim, ser erudito, sabe, uma linguagem bem... É, a gente chama aqui na Itália de ricercata, né? tipo é, procurada, né? uma coisa né? bem fina. Ele pega um, um argumento complicado e te entrega ele do modo que você entende, do modo que você mastiga aquilo, porque a intenção de um bom professor é fazer com que o aluno entenda o argumento, não demonstrar que ele é bom ensinar. Né? Isso eu encontro em todo ensinamento que eu pego Em toda pregação Tem, tem pontos ali incríveis Nesse tabernáculo, por exemplo Que é um curso maravilhoso é, Quando fala das ofertas de, de, de, de, de, de resgate Onde Deus diz O rico não vai dar mais e o pobre não vai dar menos Isso nos ensina que Deus Quando se trata de, de, da nossa vida Ele não faz diferença Entre o rico e o pobre Ele estabelece um preço Em tantas outras coisas em vez, Ele diz, se você não tiver um touro, se você não tiver um... um, um como é que fala? Anhelo é o aquele bicho que você come? Um vilho. O, o cordeiro, né? O cordeiro. Se você não tem o um cordeiro, você vai trazer outra coisa. Deus dá sempre uma saída para o pobre. Mas quando ele fala de, vid de vida, ele fala, o rico não vai dar mais. Quer dizer, não pense que você vale mais do que ele. E o pobre não vai dar menos. Não pense que você vale menos. Para mim, vocês são iguais. São pequenas coisas que quando você ouve, assim eu, eu geralmente, quando eu escuto... 10 minutos de, de ensinamento, eu sempre dou pausa, porque é, é muita coisa. Eu falo, podia parar aqui e fazer aula 2, mas ainda tem metade da aula para acabar. É, hum. é, é, muito, é, é muito toque bom de qualidade, assim, de, de vida. E, e eu amo a Escola Orvalho, é, é, eu, tô, eu tô fazendo ainda, eu tô estudando de novo ainda, eu tô entrando no ensinamento da família e, e tantos outros. E daqui a pouco eu vou ter a honra até de participar, né? Estamos ansiosos por isso, de ter você repartindo isso que Deus tem te dado. Aliás, vamos logo para isso, então, Julinho. É, bom, para quem quiser, como eu disse, escola.orvalho.com, você pode dar uma olhada lá o que a gente tem. Né? A, a, a gente oferece os, os cursos, está lá um menu à la carte, você se serve como quiser, de acordo com aquilo que te interessa. Agora, para aqueles que realmente são dedicados, acho que a assinatura... É, é, é uma coisa onde tudo fica à disposição por um valor mensal muito pequeno e também seria um bom um bom recurso. É, Julinho, eu, eu, eu gosto de ver que você, por exemplo, o seu olhar para a igreja não é só de músico. Em primeiro lugar, de alguém que se converteu, de um, de um cristão, de alguém que serviu em muitas áreas da igreja. Uhum. Hoje, apesar de você ser né, ainda muito envolvido com a questão da música, por ser músico, você olha para a igreja como como um pastor, né? Você não, você não trabalha uma única área. E a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão até por experiências ruins que tiveram, ou às vezes por falta de, de um bom testemunho é, é, da parte líder. São tantas situações a, a, a igreja ela vem perdendo. É, é, quando eu falo igreja, eu não estou falando nem de um ambiente. O entendimento do que é igreja, da importância de congregar, vem, vem sendo comprometido aos poucos aí na vida de muita gente. Então, é, é, você hoje, né, como essa pessoa que percorreu todo o trecho, o cristão que chegou, o novo, que foi bem recebido, se converteu, que foi discipular, depois começou a discipular, que ajudou a trabalhar em tanta coisa, é, é, eu queria que com esse olhar já de maturidade, são quantos anos no ministério, Julinho? 20 anos de ministério. 20 anos. E, esse e ano da, eu da sua ordenação, como pastor? Esse ano, esse ano eu, eu, eu, eu, eu completo 50 anos de idade e 20 de ministério. E nesses 20 você já está no pastorado? Ou, Não, ou... eu estou no pastorado desde 2011. Tá. É, eu sabia que era menos, na minha cabeça, eu sabia que era menos de 15. É, eu queria que você compartilhasse um pouco, porque para alguns adorações eles pensam que a sua música Uhum. Né? A Bíblia, por um lado, fala do fruto de lábios confesso seu nome, por outro fala uhum. né, é, que são sacrifícios de louvor, mas por outro também fala né, de oferecer a Deus o corpo como sacrifício vivo, que é parte de um culto, então o culto não se limita apenas é, é, à música. O apóstolo Paulo, quando fala sobre glorificar Deus com o nosso corpo, não fala só da dança na música, ele está falando de um culto de santidade. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessas coisas que Deus tem falado com você. É, é, isso me edificou muito, me inspirou muito, a ponto até de eu ter te pedido para gravar um curso sobre isso, porque não dá para falar tão rápido. Mas eu queria que o pessoal pudesse ter acesso aí, a, a talvez esse entendimento resumido, e depois a gente divulga isso em detalhes quando tiver com seu curso pronto, porque assim, é, é, não é uma área que a gente vê gente falando toda hora a respeito disso, muito Sim. pouca gente, e, e até agora não vi as pessoas abrangerem tudo aquilo que nas conversas você compartilhou comigo, nem quem está falando, então reparte aí com a gente. Olha, é, é, eu, eu parto de uma coisa muito simples, o Salmo 150, ele fala que toda criatura que respira, louve o Senhor, então ele não está falando nenhuma criatura que canta ou que toca, ele diz, criatura que respira, né? Então eu também é, posso louvar é, o senhor, certo? Exato, exato. Porque se eu cantar assim, na igreja, o culto acaba. Exato, porque o que louva ao senhor é o teu respirar, quer dizer, o teu viver, né? É, é, eu acho que é um, a adoração ela é um conjunto de coisas... É, é, eu, eu, eu, eu, eu, eu não gosto muito de pregar é, é, em congressos de adoração, porque eu acho que se fala pouco de adoração, se fala muito de música, né? Enquanto que a adoração, por exemplo, vou explicar em poucas palavras a minha adoração. me converti na igreja, é, vindo da uma da uma vida que eu já contei um pedaço dela. É, a primeira coisa que eu, eu ofereci como adoração para Deus foi a minha gratidão. E logo depois da gratidão, por via disso, eu ofereci a minha fidelidade. E por isso que eu fiquei na mesma igreja. Uma pessoa pensa, mas você nasceu, cresceu, eu, eu, eu me converti na, na, na Sabbath Church... Eu virei músico na Sabbath Church, eu virei líder do louvor na Sabbath Church, virei líder da igreja, virei um dos pastores, hoje eu sou supervisor de igrejas, eu cuido de outras igrejas também. E cuido de todo o Ministério Sounds, que é o um Ministério Musical, de todas as a vida as inteira numa igreja só? A vida inteira. A pastora Roselen é a minha pastora, sempre foi a minha mentora. É, ela sempre foi o único líder que eu conheci, eu nunca precisei de outro, mesmo tendo uma grande liberdade como eu tenho. Eu Rosane, vou, foi... vou aproveitar, Julinho te interromper, já que você falou da, da Roselen, ela pregou, sem ser esse domingo agora, o, o retrasado do dia 10 aqui, trouxe uma palavra maravilhosa, vou pedir para o pessoal ficar de olho no canal do Arvalho, né, que logo vai sair uma mensagem da, da pastora Roselen Fátio, o rei não se esquece. Foi Exato. bom demais, demais. Vai, fala aí. Ela é demais. Eu tenho, eu tenho essa, essa, essa graça de ter um pastor maravilhoso. Agora, é, nesses 22 anos eu tive problemas, nós brigamos muito. Né? Tivemos momentos de, de, de, de, de, de, de não se entender, aconteceram mil coisas, eu pedi perdão mil vezes. É, a igreja não é perfeita e a relação é complicada. Né? Agora, não é por isso que eu, que eu fiquei nesses anos Eu fiquei porque Deus é digno A adoração ela é feita com o teu respirar, com o teu viver, com a tua vida né? Agora, eu pude virar pastor quando eu compreendi as ovelhas E eu compreendi as pessoas né? Eu leio na história de Davi, quando o Davi chega lá para o chefe dos levitas é. Ele diz, escolha entre os teus irmãos, aqueles que sabem cantar e tocar ao Senhor com vigor, né? Agora, o louvor nunca foi prerrogativa só dos levitas. Todo mundo podia louvar. Toda criatura que respira louva ao Senhor. Então, quando a, o povo atravessa o mar vermelho, eles levantam um louvor para o céu e cantam o cântico de Moisés. Então, cantar não era proibido. Você não podia trabalhar no templo e, e usar os utensílios do templo e tudo, mas você podia cantar. Louvar era permitido, né? Então, eu me perguntei, como curioso que sou, eu perguntei. Mas o Davi era da tribo de Judá da tribo de Judá, ele era escritor de salmos, ele era o rei de Israel, ele era construtor de instrumentos musicais, mas não tinha ninguém em Judá que cantava também, não tinha ninguém que tocava em Dan, em Benjamim. só entre os levitas se cantava e se tocava para Deus, se se podia louvar a Deus todo, todo mundo, por que não chamar outros, né? as 12 tribos juntas, é até bonito, né? as 12 tribos juntas que louvam ao Senhor, e eu lembro que naquele naquele tempo o Espírito Santo me explicou uma coisa dizendo que ele nunca chamou músicos para tocar e cantar na casa dele ele pegou os que eram já sacerdotes e disse vocês eu quero que cantem né porque o cara ele ele o canto o que ele chega a fazer no final das contas o que nós fazemos domingo em cima do palco ele ele ocupa se muito 4%, cinco por do ministério né para que o meu louvor fosse verdade inclusive eu escrevi uma música que fala disso, eu não quero ter sobre os meus lábios um canto que não tem verdade, que não chega até a ti. Né? Porque é necessário que o que eu canto seja aquilo que eu vivo. Como é necessário que um pregador viva vive aquilo que prega, né? E, e eu fico às vezes impressionado. Eu leio a história de Israel e eu vejo o povo que vai para a guerra e manda na frente do exército os, os, os músicos tocando para intimidar, é, é, por intimidação nos inimigos, né? E, e, e eu vejo a coragem desses caras de, de ir para frente da guerra com o instrumento na mão, sem arma. E, e não sei se vocês já viram filmes de, de, de dessas guerras antigas tomava flechada, morria. O cara ia tocando tambores, ia morrendo, ia caindo. A, a, linha, ia a linha de frente eram os, os que estavam mais expostos. Né? E eram os músicos. E eu fico pensando hoje, eu fico olhando para a galera hoje que toca, que canta. Às vezes tem tanta fraqueza de caráter, tem tanta dificuldade de entendimento de coisas tão básicas que eu me pergunto se nós estamos entendendo realmente o sacerdócio tanto quando nós estamos entendendo a música, né? E se você entra no ministério porque você ama a música, vamos supor, se eu começo a pregar o evangelho porque eu amo pregar, eu estou condenado à morte. Se eu começo a tocar porque eu amo a música, eu estou condenado à morte, morte espiritual. Por quê? Porque a tua motivação não pode ser essa. Essa é a pior motivação que tem para você entrar no ministério. Eu comecei a tocar e a cantar para Deus porque eu sou competente nisso, mas porque eu tenho consciência do que Deus fez na minha vida e não só o momento da minha conversão não foi um tempo de chegada, foi um tempo de partida aonde eu tive que lavar a minha língua, lavar os meus pensamentos mudar o meu caráter, fortalecer a minha vida, ser repreendido milhares de vezes pela minha pastora, ela até brinca dizendo que eu tinha cabelos enormes e longos mas metade foi o Espírito Santo que arrancou a base de tapa, a outra metade foi ela e eu agradeço a ela por isso eu agradeço a minha pastora por toda a correção, por ela ter sido dura comigo, porque ela não forjou um músico de igreja, ela forjou um sacerdote. E hoje eu entendo a necessidade de ter um caráter forte e de ter essa condição de ir para a linha de frente, encarar o inimigo, tomar pancada, levantar e sair para a guerra de novo. Entendeu? Então, é, o que eu tento ensinar, no, inclusive é algo que eu estou fazendo muito no curso da Orvalho, que eu estou gravando esses dias até, é passar essa visão sacerdotal para os ministérios, e não tem a, a que ver só com música, isso tem a que ver com quem quer que sirva na igreja, né? Porque é, eu, eu não sei quem inventou essa, essa, esses níveis de, de, de como, como dizer isso, níveis de, de, de finesse, sabe, no serviço, porque às vezes tem um cara que lava o banheiro, tem o um cara que fica na porta tem o cara que canta, tem o cara que prega, mas quando eu vejo a história do tabernáculo, é, tem um, um detalhezinho que sempre tocou meu coração, que quando Deus manda ungir o tabernáculo, ele, disse, ele, ele manda fazer um óleo específico e manda ungir o tabernáculo inteiro, com o mesmo óleo. Se Deus tivesse colocado diferença de, de, de, de, de nobreza entre o serviço, Ele teria feito um óleo para o átrio, um óleo para o lugar santo, e um óleo, pro, um óleo muito mais legal para o santo dos santos. É Mas Deus bota o mesmo óleo para todo lado, dizendo a mesma unção que está no altar dos holocaustos, aonde tem touro morrendo, tem sangue no chão, tem aquele negócio de difícil, ruim, é a mesma unção que você vai encontrar lá na Arca da Aliança, porque quem quer que toque a minha casa, ou que trabalhe dentro da minha casa, está debaixo da mesma unção. E o bom não é o que você faz para Deus, o bom é servir a Deus em qualquer coisa. Porque uma coisa que Deus me disse, olha o tabernáculo, Jesus está na porta, Jesus está no tabernáculo, o Espírito Santo está ali na, na, na... Eu chamo de conca de rame, como é, como é que você canta? A pia, a pia de bronze. É, de... É, é, é, é, Jesus está na arca, o Espírito Santo está lá dentro do, do lugar santo, iluminando o teu serviço. Então, assim, eu estou em todo lugar da minha casa. A partir daquele momento, eu comecei a encarar coisas que eu fiz para todo lado. Eu trabalhei na porta da igreja, eu, eu quebrei parede, ajudei a construir, toquei, cantei, fiz de tudo, né, e a pastora Roseli me colocou em algumas situações incríveis na minha vida, né, uma vez nós somos para um campo rom de ciganos, né, uhum. e tinha uns 150 romos, assim, no meio de um campo, e eu tava com um violãozinho na mão, ela olhou para minha cara e falou assim, aí, louva aí, faz eles pularem, eu com o violão desligado, na mão assim, aí eu comecei a tocar e ninguém ouvia nada, né, porque depois de três, quatro metros o cara nem ouve o que você tá falando e todo mundo me olhando assim, parado e eu tocando porque eu compreendi que às vezes é muito mais importante obedecer do que obter um bom resultado, né e, e, e, e tudo isso foi se somando na minha vida, foi se somando até que eu entendi muito bem a, a colocação ministerial é, é, dentro da igreja seja para qualquer tipo de serviço é uma atitude, né uma das coisas que eu mais me... tenho orgulho hoje, assim, né? se eu posso dizer essa palavra, aquele orgulho santo, é quando eu entendo que a minha igreja ama muito mais os nossos músicos e cantores. Nós temos muitos músicos hoje na igreja, tem músico para todo lado, estou vendendo músico, estou alugando músico, quem quiser é só ligar, né? tem demais até. Mas assim, todos eles são muito mais amados como pessoa do que o que eles fazem como músicos, né? Uma vez eu estava discutindo com o é, piano eu, a, a, gente gosta, a gente gosta de ver isso aí o pessoal que está na música servindo em outras áreas não só lá não, é, é, é, é e é pessoas muito... maravilhosas assim com um coração sincero que não tem que olham para a igreja com amor eles entenderam comigo o amor pela casa de Deus né eu amo por isso sirvo né então é, eu lembro uma vez eu estava conversando com um pianista aqui na Itália que é um pianista não cristão, muito famoso na Europa inteira, ele tocou até na posse do presidente americano, o cara, assim, muito bom. Só que é difícil ficar perto dele, o cara só fala de música, ele só fala de piano, só fala de música, e a vida dele é a música, a vida dele é o piano, a vida dele é aquilo. Um, um dia eu sentei com ele, eu estava tocando num evento, e, e, e era uma coisa da Sony Music, eu sentei com ele e falei, cara, eu vou te falar uma coisa, de repente, assim, não se ofenda comigo, porque eu estou te amando, eu não estou te, te ofendendo, eu estou te, te dizendo algo que ninguém nunca quis dizer. Cara, ninguém suporta você falar de piano e músico o tempo todo, porque tirando aquilo, quem é você? Por exemplo, eu às vezes viajo quando eu prego e pergunto para os músicos que estão ali, né, é, se apresentem, né, e um começa: eu sou o pianista, eu sou o guitarrista, eu sou o cantor, eu sou o ministro Louvor, eu sou o líder. E eu falei: nenhum de vocês tem nome. Vocês são o que vocês fazem? Você não é um pianista, você é um ser humano, você é um filho de Deus. Tem muito mais por trás do que você faz do que você pensa. Entendeu? Aí eu virei para esse cara e falei, cara, se pelo fato que você toca bem um instrumento, como você toca bem, você é um monstro, mas se isso faz você um ser humano melhor do que os outros, eu fico pensando, a minha irmã, por exemplo, é um, é um, é um médico neonatal. Ela, ela salva vidas de criancinhas desse tamanzinho, assim, todos os dias. Eu tenho um primo que é neurocirurgião, o cara abre cabeça do povo e opera. Então, se você é um, é um ser humano superior, porque você toca umas teclinhas de piano, esses caras quem são? Um cara que faz um trabalho desse, que abre um cérebro e salva a vida de um cara, quem são esses caras? Então, assim, eu acho que o grande problema, às vezes, da, dos músicos na música é a idolatria mesmo. Sabe? é uma questão própria de idolatria. E eu sempre digo que os músicos eles, eles têm que ser amados duplamente, porque eles têm que se converter duas vezes. Né? Na primeira vez, eles dão a, música, a vida deles para Jesus, mas não a música. A música é algo muito precioso, que se você tocar errado, eles vão segurar. Não, isso aqui é meu, isso aqui ninguém toca. Né? Então, eu tento conduzir as pessoas a entender que justo porque aquilo é um dom maravilhoso que Deus te deu, você entregue com muita honra aquilo para Deus e se submeta a isso né? e, e graças a Deus eu tenho conseguido ensinar isso e é, eu tenho um grupo temos vários grupos em Milão, né? mas o meu grupo eu chamo de, de Dream Team né? o meu, meu time mesmo que trabalha comigo é gente que está comigo há 15 anos há 12 anos, eu nunca perdi ninguém né? é, quem saiu saiu porque quis na verdade, né? mas for, foram muito poucos muito poucos, nós não perdemos muitos músicos, né, e uma vez um pastor conversando comigo, ele ele ele nunca conseguia construir um grupo, né, e eu falei, cara, enquanto você tratar músico como como as outras pessoas, é, você não vai conseguir montar, ele falou, ah, eu nunca vou dar tratamento especial para ninguém, eu falei, ok, mas, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema mental, você manda ela para um, um hospital psiquiátrico, né, então, é um tratamento especial, mas não é que ele é superior a você, ele tem mais problema do que você, ele precisa de um tratamento especial. Então, o que eu dou para os músicos é, é um tratamento especial, não por superioridade, mas os caras são necessitados, eles nascem assim. Nós, músicos, nascemos com problemas, a gente tem uma sensibilidade é, enorme. a visão não vai ser corrigida e nem mudar espontânea, alguém tem que estar tá lá trabalhando, né? Pois é, e, e, e assim, e amando e entendendo a cabeça deles, porque eu te dou um exemplo muito simples. Nós pregamos para os músicos que a glória toda vai para Deus, que a humildade é tudo, que a mansidão é tudo, que não sei o quê. Você bota o cara assim, mansinho, voando baixo, como a gente diz aqui na Itália, né? Voa abaixo, vai na boa. Na humildade, bota o cara bonitinho, ok. Aí quando o cara aprende tudo isso, você joga ele em cima do palco, acende um monte de luz em cima e faz canta. Dá um nó na cabeça do cara. O cara fala, pô, dois minutos atrás você me ensinou a ser humilde, agora me acende um monte de luz em cima de mim e vai. Aí, quando acaba a canção, todos aplaudem. Né? E o cara não sabe mais se eles estão aplaudindo a ele ou a Jesus. Né? E uma vez eu lembro que um artista me perguntou isso, né? ele é até bem conhecido, ele tinha essa, esse, sen esse senso de culpa, né? que se fala assim mesmo, senso de culpa, Uhum. Sentimento é. de culpa Sentimento de culpa, ele tinha isso Que ele, ele se sentia mal Porque ele, o cara era muito bom E o povo aplaudia ele né também E eu dizia, cara, isso não é pecado Ser bom em algo não é pecado Por exemplo, se eu pego um táxi Eu falo com o cara, rua tal, endereço tal Aí o cara guia o táxi e chega de primeira Você já viu alguém parar Começar a aplaudir e falar pô O cara dirigiu, pegou a rua De primeira, o cara é muito bom é o trabalho do cara. Ele tem que saber, senão ele não vai fazer esse trabalho. Então, o cara tem que ser bom no trabalho dele. Isso não é pecado. O pecado é achar que você é superior por aquilo que você faz, entendeu? Então, ele perguntou e como que eu lido com, com, os, com os elogios? Eu falo, obrigado. Com muita naturalidade. Então, é, a, Bíblia... Dono... Hã? a Bíblia diz que... Né, o elogio prova o coração do homem. Então, algo que eu aprendi logo no início, a glória de Deus, o encorajamento é nosso. Né? Então, você não pode se achar melhor, não pode ter vanglória, manda ela para Deus, mas é, é, a gente tem que ser saudável a ponto de receber é, é, o elogio como algo que alimente o serviço, não o ego. Claro, então. Agora, o que ajuda nisso é muito simples. Então, é isso que eu falo sempre com os pastores, meus amigos, quando me convidam, para pregar para servidores, eu sempre peço para não colocar só os músicos, para chamar também todo mundo que trabalha no templo. Eu vejo como os levitas mesmo, sabe? O templo sendo movido, né? Pelos levitas. Eu falo com eles, o tempo que a gente passa ensinando para o cara humildade, tudo isso aí, bastava ensinar para o cara é, é, é, é, é, pôr no coração dele a, o entendimento de, de o que Deus fez por ele de verdade. Porque o que me segurou na igreja 22 anos não foi o louvor, o ministério, foi nada disso, foi a gratidão. Então, a gente ensinando os princípios certos para a pessoa, ensinando, colocando essa pessoa no, no, numa posição onde não é um pecado que você seja um grande músico, que você toque muito, que você cante muito, divirta-se. Aí um dia eu perguntei para Deus, como, como é me divertir com isso? quando quando eu perguntei isso para o Espírito Santo eu vi uma imagem de uma criança bem pequenininha sabe quando a criança senta com as duas perninhas abertas assim um monte de brinquedinho e Deus fala comigo assim uma criança quando tem um monte de brinquedinho ali ele não está preocupado com a marca se veio daqui se veio dali quanto custou quem comprou ele pega e brinca entendeu ele, ele, ele, ele, ele acho que ela, às vezes nem agradece né daqui já vou brincar e brinca É, é pura a coisa, né? tudo que é puro é, é, é maravilhoso então assim, eu, eu tento só ensinar isso para os músicos de maneira que eles podem encontrar a liberdade de se exprimir mantendo o coração deles humilde e submisso a quem o salvou e entendendo a salvação né? porque quando eu penso de onde eu vim, para onde eu estou indo é, é, eu, eu agradeço a Deus assim completamente e a vida que Deus me deu aqui na Itália eu, eu, eu, eu, não, eu, eu faria tudo de novo. Se eu pudesse recomeçar, eu faria tudo de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. É, bom, nós vamos disponibilizar esse conteúdo de uma forma bem detalhada, abrangente, no formato de um curso... Né, esse, esse, vou, vou prometer para o semestre, não vou começar ainda para o trimestre, mas eu tenho certeza que vai abençoar muita gente e o mais rápido possível a gente vai, vai poder disponibilizar isso. É, Julinho, algo que a gente tem percebido, é, por exemplo, tudo que é feito aí na, na, na Sabaote é tudo com muita excelência sempre, né? Sim. E às vezes a turma acha que excelência é só você ter o melhor telão, iluminação, o melhor equipamento, é, é, o melhor som, mas uma, uma coisa que chama... A nossa atenção, sempre que a gente está aí, é, é, é sempre essa disposição de doação nas pessoas. Eu acredito, né, obviamente, que isso, isso é algo que se constrói por meio do ensino, por meio do discipulado. Né? As pessoas não descobrem, não entendem isso sozinhas. Uhum. Né? É, isso, isso é apenas uma cultura que a Roselyn foi replicando desde o início... É, é, todo mundo tenta passar o mesmo coração, isso é algo que de vez em quando vocês sentam com a turma que serve para dar uma calibrada, é, é, é, como que consegue? Porque uma coisa é passar e comunicar a, a visão e o que, o que a gente deveria ser. E a outra, mesmo depois, quando o povo está entrando nisso, é a manutenção, né? Uhum. Então, como, como isso é feito? Olha, Os é, eu... é dois ou mano a mano e em grupo, ou não? Eu, eu, eu arrisco dizer o seguinte, a, a, uma das frases que eu sempre ouvi da pastora Roseli, desde que eu me converti, é que ela nos ensinou a amar ao Senhor da obra muito mais do que a obra em si. Né? Isso foi sempre... Eu lembro que de orações de 20 anos atrás, ela sempre repete a mesma coisa, que eu nunca ame a obra mais do que eu amo o Senhor da obra. E a vida dela é assim. A vida dela é um exemplo disso. né? E eu acho que isso tudo aconteceu muito naturalmente, né? Mesmo porque a nossa igreja ela não tem uma intenção de alcançar números, né? mesmo alcançando números. Só que é, nós não adequamos a, a nossa visão às pessoas. Tipo assim, é, o que o Evangelho me ensinou é que o Evangelho não, não se adaptou a mim. O Evangelho chegou para transformar a minha vida e me adaptar ao Evangelho. Uhum. né? Então, quando uma pessoa entra na nossa igreja, ela, ela entra em uma visão muito coesa, onde, onde a, lidera a liderança da igreja é muito coesa e pensa muito igual, nós estamos de acordo. Isso é, isso é muito importante, porque nós sabemos que uma casa dividida entre si ela vai cair, e nós estamos de acordo, nós concordamos com a visão. Muitas vezes nós não concordamos com alguns métodos que às vezes algum, alguém adota ou não, mas a gente passa por isso. Né? É, é, eu lembro de uma coisa muito legal que John Wesley dizia que é, é, é, é, é, nas coisas não essenciais, liberdade, né? Nas coisas essenciais é, é, é, união, unidade, mas, unidade, mas, mas em, tolerância e em tudo o amor. Em tudo o amor, exatamente. Então, assim, ele ficou é... com o Crédito, mas descobri que essa frase era dos Morávios. Ele depois começou a relacionar com alguns irmãos Morávios, ele, ele aprendeu ah, e é propagou. É. foi uma citação então do Wesley é uma ah, mas, é difícil, mas ele, ele era anos, a celebridade que... citando você lembra de quem né? pois é, é então aliás gente, eu tô, vou, vou, aqui, vou aqui contar para vocês uma verdade, uma vez eu dei uma revelação para o Luciano Subirá e ele olhou para a minha cara e falou assim essa revelação não é tua, era minha eu falei, não é verdade, é minha mas se eu falar que é minha, você acha que o povo vai acreditar em mim e você? <risos> mas é assim, deve ter sido algo parecido o né? Wesley falar: fui eu quem vai discutir é. comigo? Mas, então, a, a, gente, a gente trabalha junto e a pastora Roseli trabalha muito nisso. É, é, ela, ela não permite que tenha, que tenha disputa entre nós e, e, e nós entendemos aonde ela está indo. A verdade é essa. Ela, ela, uhum. Mais do que uma coisa didática de, de estudar a visão, a gente entendeu aonde ela está indo. Né? Nós vivemos num país aonde realmente o que nós fazemos aqui é fora do normal, é completamente fora do normal. É... Mas a qualidade do evangelho que nós estamos pregando é muito boa. né? É, oh, é, por isso que eu creio que as nossas igrejas têm muita afinidade. Eu, eu conheço a tua igreja profundamente e, e eu vejo que que tem uma uma, uma uma coerência entre a pregação e a vida da igreja. né? Eu acho que é só isso. Porque as pessoas, quando entram numa igreja ou, ou no ministério, ou até mesmo, isso eu falo para os músicos, quando a igreja estiver em cima do palco louvando e cantando, ela espera de encontrar a mesma coisa quando você está embaixo do palco, né? Se não, parece aqueles filmes que o cara baixa da internet, e aí, às vezes, o áudio tá chegando depois. Então, você vê a boca do cara mexendo e o, e o vídeo chegando depois. E quando o áudio não bate com o vídeo, ninguém aguenta ver aquele filme, o cara pega desliga. e desliga. E muitas vezes, infelizmente, a igreja está desligando aqueles vídeos ali do, de certos louvores, porque conhece o cara fora do palco e fala, meu amigo, você não era o cara que estava chorando na frente de Deus no altar, cantando do amor de Jesus, e eu não consigo ver isso na tua atitude. né? Não, não é que eu estou dizendo que alguém faz isso, mas é algo que nós não, temos que, que lutar a vida inteira para que isso não aconteça. Um uhum. dos um, um dos modos de adorar melhor a Deus é com a vida e depois com o canto. né? O canto Amém. ele é só um instrumento, ele não, ele não é nada de etéreo, não é nada de espetacular, são 12 notas, são sete naturais, cinco notas é, modificadas, e depois isso é, muito, é uma questão de bom gosto só, e funciona. Eu toquei com muitos artistas seculares que fizeram músicas que tocaram o meu coração e que me levaram a me emocionar. Mas o louvor ele não tem essa função de emocionar o ouvinte, ele tem a função de te levar diante do trono de Deus para que ele modifique a tua vida para sempre. Né? Então... É... Tem muito pouco a ver com música e muito a ver com uma vida de adoração. né? É outro é outra história. É fácil? Não. Requer uma vida inteira de sacrifício, às vezes de lágrimas, mas toda vez que eu acho que que a coisa está difícil para o meu lado, eu lembro de Jesus pensando, ok, mas para mim, como é que foi? Pelo que eu Para eu fazer o que eu fiz para você, você acha que eu fui para a cruz cantando? Você acha que eu fui me deixar... É, é, pegar de pancada até não me reconhecer mais é, porque eu estava afim? Não foi, né? Tanto que Jesus foi para o jardim e disse pai, se tinha possível afaste de mim esse cálice. Eu pergunto, mas você não veio para isso? Que oração estranha é essa? Você veio para isso e pede para Deus te afastar. E se Deus falasse? Beleza, então volta. Entendeu? É, é, é... E quando eu comecei a ler isso e é a pensar por que, que Jesus fez essa oração inútil? Porque... É inútil essa oração. Deus não vai afastar esse cálice dele. Ele veio para isso. Mas mostrou Jesus... que para obedecer, a alma dele teve que ser tri... triturada também. Né? Pois é, mas Deus falou comigo uma coisa, Julinho. Essa oração ela serve para você. Para que você aprenda que nem Jesus fez tudo o que ele queria. Ele não queria morrer daquele jeito, mas ele devia morrer daquele jeito. Então ele estava mostrando que a obediência valia muito mais do que o, o, o sentimento dele, do que a, do que a vontade dele. E nós temos que aprender, se a gente não tem capacidade de fazer algo para Deus sem estar tá com vontade de fazer, nós não temos nem condição de receber de Deus glórias maiores, entendeu? Então, quando Deus me pediu para ficar na Itália, aconteceu uma, uma experiência incrível que eu tinha ido no Brasil em 2004, se eu não me engano, e eu tinha feito um contrato com uma gravadora no Brasil. E, e eu fiquei dois meses no Brasil e consegui um contrato. E todo mundo achou isso um absurdo, porque... Tem gente que está aí a vida inteira tentando e não consegue nem entrar na gravadora para pedir para conversar com alguém. Eu já tinha o um contrato na mão. e Eu estava sentado na Praia do Recreio no Rio e, a um certo ponto, o Espírito Santo falou comigo, Jolim, mas eu não... Nisso tudo, você só me perguntou uma coisa. Eu quero que você fique aqui no Brasil? Não. Eu quero que você volte para a Itália. Naquele momento, eu gelei. Eu gelei. Mesmo estando no calor do Rio de Janeiro, eu fiquei branco, assim, eu gelei, porque eu entendi que eu ia viver e morrer nesse país aqui na Itália e eu não queria na, hoje eu não saio daqui nem que você me pague mas uhum. naquela época eu não queria e, e eu fiquei eu comecei a chorar de nervoso dentro da praia né tinha eu e um surfista também entediado não tinha nenhuma onda e tava esse cara na prancha dele sentado assim dentro da água olhando com de tédio e eu chorando na areia Aí, de repente eu levantei e falei eu vou tomar um banho para resfriar minha cabeça e pensar e entrei na água quando eu entrei na água Algo passou pertinho de mim, assim, uma coisa preta apareceu e sumiu. O surfista viu, olhou para mim e falou, sai! E ele, ele começou a nadar e nós saímos da água. né? E, e, e naquele momento eu perguntei o que, que era. E ele falou, olha, o que era eu não sei, mas quando você vê um negócio assim, você corre, depois você pergunta quem era. Né? E aí a gente esperou um pouquinho e apareceu uma cauda assim, da água e caiu, era uma orca na beira da Praia do Recreio e depois outra e outra eram seis orcas com dois filhotes e esse cara maluco eu mineiro né que nunca tinha visto nem caranguejo na imagina ver ver orca né e, e esse cara falou vamos entrar de novo eu falei tá louco e falou vem não fica deitado fique em pé elas não te fazem nada mas não chegue perto aí entramos na água e depois eu aí eu deslumbrado com aquilo nem tava lembrando mais de nada eu saí da água Aí chegou guarda-costeira, não sei o quê, tiraram a gente da água, a gente sentou na, na praia e eu fiquei observando aquilo. A um certo ponto, uma voz invadiu o meu coração e me falou você está mais calmo agora? Aí eu pensei, por quê? E Deus começou a conversar comigo, Julinho, se eu desvio uma tadinha de uma família de orcas aqui na Praia do Recreio, só para fazer um mineiro ver baleia, para ele ficar um pouquinho mais tranquilo, porque eu tô pedindo para que ele faça algo que eu sei que é difícil, mas olha o que eu fiz para te deixar feliz nesse momento. Se você me obedecer e for para a Itália fazer o que eu te peço, o que, que você imagina que eu vou fazer na tua vida? O que, que você imagina que eu vou fazer com a tua família, com teu ministério? Eu não era casado, eu era solteiro, não tinha nada. E eu falei, ok, Deus, mas me põe nesse avião, fecha a porta, joga para o alto e me manda para lá. E eu fui, eu fui, né? E o que, o que Deus fez comigo aqui na Itália, nesses anos, quando eu olho para trás, a honra que Deus me deu, porque uma coisa que nós temos que, que aprender em ministérios e ministério de adoração é que a honra é toda nossa. Ninguém tem que estar honrado de nos ouvir cantar, de nos ouvir fazer shows ou concertos. A honra é toda nossa, porque Deus nos deu essa honra de, de mesmo não sendo dignos, podemos cantar para Ele e pisar naquele altar ali e levar louvor até ele. É uma confiança muito grande que Deus tem em nós e que nós temos que responder com a vida, não com a música. Verdade. Julinho, falando em a, a, a honra que é toda sua, é, eu sei quem está acompanhando aí na tela, dá para ter acesso à rede social, que é o arroba julim__barbosa. Gente, julinho M é o diminutivo mineiro de julho, tá? não é julinho... Tem gente eu não achei o Julinho, não, é Julinho. É... Eu, quando <risos> J eu fui no Brasil Belinho. de uma vez, já entrei em crise de, de, de, de, de amor, né porque eu falei, pô, ninguém me segue. Aí, um dia, na alcance, eu falei, pô, eu toquei aqui o fim de semana inteiro, nem um seguidor a mais. Aí, será que vocês não entenderam meu nome? Eu, eu busquei e não encontrei. Aí, quando escreveram no telão, teve, assim, 500 pessoas que me seguiram, né porque o povo não acha meu nome. Mas além, além das, das redes sociais, aonde é, o pessoal pode consumir, <risos> consumir é bom, né? Encontrar aí é, é, as suas músicas. Né? Olha, nós, vamos, é... nós vamos liberar depois no descritivo aí um, um link de uma música nova, sua, no, para eles acessarem o canal do YouTube. É, mas Spotify, como, como faz para te achar lá? Olha, isso é um outro testemunho da minha vida com a igreja. Por quê? Eu abri esse ano o meu canal, de, depois de 20 anos de ministério, eu abri esse ano o meu canal de Spotify, Julim Barbosa, e o meu canal de YouTube, Julim Barbosa. O meu canal de Spotify tem uma música, que é uma música que eu acho que o link está aí na descrição né, do vídeo que nós estamos fazendo agora. É, Por quê? O tempo todo, Deus me pediu para não ser Julim Barbosa. Por um tempo eu fui Julim Barbosa na Itália, me conheciam para todo lado, Eu fiz discos ao vivo, fiz um disco ao vivo na Suíça, veio gente de todo lado, lotou um teatro, foi uma loucura, mas a um certo ponto Deus me pediu para que eu descesse esse, esse nome, é como se Deus Ele me deu uma visão de uma pirâmide, né? tem Julinho Barbosa e sua banda. Deus pediu para que eu fizesse um passo para trás e criasse um muro, que não tivesse o meu nome, mas que fosse todos nós. E eu criei um ministério chamado Sounds Music Itália, Sounds Music Itália. Se você procurar Sounds Music Itália no Spotify e no YouTube, você vai encontrar muito material da, de todos os nossos ministérios. Por quê? Tirando o meu nome, quem quer que cante, que seja eu ou a Mônica Malerbo, ou a Paula Fu, ou a Serena Hubbard, ou, ou a Emma, tem vários cantores, Simone Melli, nós somos um monte de grandes worship leaders aqui, só que ninguém é ninguém, todos somos sounds entendeu? Sim. então, é, Porém, depois de, de 20 anos Levantando esse ministério Com o nome da igreja Eu me senti confortável Para investir de novo no meu né? E, e a coisa linda nisso É que hoje todos eles dizem Vai, quando eu falei Eu acho que eu vou abrir um canal Spotify Todo mundo do meu ministério falou Vai, Pô, era a hora que você fizesse isso Eles é que me mandam entendeu? Então eu, eu não saio de casa É a minha casa que diz Vai, eles torcem por mim é maravilhoso isso, né? Então Bom, você não... encontra ou Julinho Barbosa ou Sounds Music Italia. É isso aí, meu amigo. Legal. Gostou? É, gostei. Colocamos no, no, nos comentários. Eu não sei se tem como ir depois para o descritivo. A live fica salvo aí para quem quiser também compartilhar acessar depois. Né? E obrigado, meu amigo, pelo, pelo seu tempo. Eu sei que te deixou um tempo aí para poder falar com o nosso pessoal aqui, foi muito proveitoso. Obrigado, foi uma live longa, mas muito obrigado pelo teu espaço, pelo carinho, e a gente se vê no Orvalho, conto com vocês lá, a é, gente for... poder entrar dentro desses argumentos aí, e, e dar o nosso melhor para Deus juntos. Assim que estiver pronto, nós vamos fazer um maior barulho. Tamo junto. Obrigado, tá Lu, um abraço um abraço O tempo passar, eu até assustei na hora de pôr o clipe, de ver o tanto de tempo que a gente já tinha gasto. A Bom, gente vai bater no papo e esquece, né? Verdade. Para cada um de vocês que nos acompanhou aí, muito obrigado pelo seu tempo. O senhor abençoe. Né? Uma, uma boa semana. E logo a gente anuncia a próxima live aí. Valeu! Orvalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros